Olá bem-vindos a mais um vídeo do fundo do baú muito obrigada por estar aqui assistindo já se inscreveu no canal inscreva-se você sabe que é super importante assim como o seu like deixar aí o seu gostei e compartilhar esse vídeo esse todos os outros do fundo do baú vai lá visitar a nossa playlist tem muita gente bacana objetos super curiosos que eu tenho certeza que você vai curtir assistir combinado vamos começar o vídeo de hoje bom o meu entrevistado é um jornalista. Só que ele é um jornalista super polêmico. Ele adora uma polêmica, na verdade. E já fez muita coisa na vida. Tem gente que conhece ele como jornalista, tem gente que chama de fofoqueiro, tem gente que conhece ele como dublador. Que história é essa? Eu vou começar hoje com o Luiz Felipe da Silveira de Campos Mundim. Conhece? O Felipe Campos. Oi, Felipe, muito bem-vindo. Obrigada. Ah, querida, que coisa boa, Luciana, falar com você. Quanto tempo que a gente não se vê nessa loucura toda, né? Aí todo mundo trancafiado dentro de casa, nos colocamos de joelhos diante uma situação que a gente não teve controle, né? E mais que bom que tudo aconteceu através da tecnologia, e a gente não deixa de ver. Quem a, quem a gente gosta, né? Verdade, Felipe. O que seria da gente sem a tecnologia num, num momento como esse, nesses anos estranhos que estamos vivendo, né? Você sabe que começando por aí, Felipe, eu estava lendo, pesquisando sobre você e eu falei, gente, esse cara é um vencedor. Uhum. Felipe, você teve dois AVCs em 2013, você Sim. já teve meningite, Zika. Covid, recentemente, e Sim. câncer no testículo. Acho que muita gente deve lembrar. Você chegou a raspar todo o cabelo. Sim. Nossa, você é um sobrevivente, né, Felipe? E, eu costumo dizer, é, eu costumo dizer que quando Deus me mandou para Terra, eu acho que ele fez uma cruz vermelha nas minhas costas, para ele não me perder de vista, sabe? Porque. porque ou ele, ou ele tem algo, algo muito preparado para mim. Assim, e o que eu posso dizer que eu acho que eu já estou curtindo um pouco dessas preparações todas, né? É, ou realmente são muitas provações que a gente passa na vida e você acaba tendo todas essas histórias. Eu nunca... Você sabe que tem uma história na minha... Tem tenho, tenho, tenho um, um lance que é meu, assim. Eu nunca me vitimizei diante das histórias, sabe? Eu nunca terceirizei culpa de absolutamente nada, sabe? Ou a culpa é dele, ou a culpa é daquele, não. Eu acho que se a gente passa por aquilo ou se naquele momento nós estamos passando por alguma coisa, é porque a gente precisa passar. E nem é aquela questão, ai, ah, é porque eu preciso aprender, sabe? Porque Deus, os deuses, Deus manda fazer. Só se Deus for bipolar, cara. assim, eu não consigo, eu não consigo ter essa essa é, é, essa assimilação, sabe? De que Deus mandou a gente para a Terra para a gente Porra, pra gente se fuder, cara, tipo, desculpa, né? Eu não consigo ter essa visão, entendeu? Então eu acho, e até porque seria muito egocentrismo meu se eu achasse que Deus estivesse mandando as coisas para mim, com Covid. Tá, mas querendo ou não, são uh, experiências muito fortes na vida de uma pessoa ter essa perspectiva da morte tão próxima. Né? É, é, uhum. e, e isso mexe com as pessoas. Eu até concordo que muita gente fala, ah, eu mudei, e dali um ano, dois, cinco, dez já virou o mesmo, né? a mesma pessoa de antes. Mas uh, você sentiu alguma mudança, alguma atitude sua mudou a partir dessas experiências todas? Que você reconhece hoje? Não, de fato, ali eu falei, vou mudar e, e, e fui uma nova pessoa nesse sentido específico? Ô, Luciana, eu mudei Lu, desde quando a minha mãe faleceu, eu acho. E tudo isso veio através, depois do falecimento da minha mãe, sabe? Foram histórias que eu não consegui digerir muitíssimo bem, sabe? Foi uma questão para mim que foi muito traumática. Então isso, sem dúvida alguma, foi reflexo mesmo desse luto, foi reflexo dessa perda. Então eu tive realmente esses processos aí de abandono, que realmente eu me abandonei, sabe? É, é, não tem cabimento alguém engordar 36 quilos depois que a mãe morre, entendeu? E que foi isso, mas graças a Deus já já eliminei 22, sabe? Então é é, é muito louco tudo isso que eu passei. Foram foram oito anos aí de sobrevivência, sabe? Não foram não foram anos assim de ah estou é, é, passando por isso. Não, eu estava tentando sobreviver, me segurar ali numa tábua e passar por esse naufrágio, sabe? Por que o falecimento da sua mãe foi tão, como você disse aí, foi, foi é, é, tão sofrido para você? Eu acho que, em primeiro lugar, a forma. Foi muito traumática. né? A minha mãe estava ótima. Você assim, imagina aqui uma semana antes do Natal, dia 18 de dezembro de 2013. Ela, ótima, ótima, incrível, assim, tinha acabado de chegar do mercado, é, do Mercadão de São Paulo Tinha ido fazer compras de, de final de ano Enfim, que nós íamos todos para a chácara E ela em casa, assim, já arrumando as coisas Ela sentou na mesa e pediu um copo d'água com remédio Que ela não estava muito bem, se sentindo bem Com um certo enjoo Enquanto eu fui buscar esse copo d'água voltei e minha mãe já estava morta no chão, entendeu? Ela teve um ataque fulminante, assim Foi fulminante, assim foi dessa forma que eu perdi a minha mãe. Então quer dizer, nós já estávamos de férias, essa é a grande verdade. Então eu já tinha ido no shopping com ela, já tínhamos ido fazer compras de Natal, enfim. E de repente no final da tarde, no final da, da tarde, no início da noite, você está com a sua mãe morta dentro de casa. Você fala, bicho, desculpa, tá tudo errado, entendeu? Não é, não tá legal, entendeu? E no dia 19 eu estava sepultando a minha mãe. Você é filho único? Não, tenho mais um irmão. Entendi. Mas Entendi. ficou tão mal quanto eu, porque a gente sempre foi muito visceral, sabe? Nós somos assim, um é pelo outro, sabe? Assim, Os três mosqueteiros, sabe? Era eu, minha mãe e meu irmão, entendeu? Então, assim, é, mexeu com um, mexeu com todos, assim, não tem essa. Mesmo que... errado, você tá certo. É. É? Quebrou, né? Essa unidade, Quebrou. né? É. Quebrou. E, e, o é, é. e seu pai? Meu pai, ele se separou muito novo, é, eu tinha seis anos quando meu pai se separou da minha mãe, né? É, nunca foi um pai ausente, vamos dizer, mas também nunca foi um pai tão presente, entendeu? Uhum. Mas, assim, é, é um pai, é uma figura que eu também amo muito, claro, não, não deixo de amar meu pai, mas, assim, não tinha essa, essa questão visceral como tem, tinha com a minha mãe, né? Que era muito... É, era muito matriarcal. Minha mãe não dava tapinha na gente, ela dava porrada. Ela falava, não posso, e, e, e homem não tem que bater com a mãozinha, entendeu? Tem que ir de soco. Felipe, curioso, né? Você vê que é uma coisa tão. tão... Bom, mãe para a maioria das pessoas, né, que tem essa sorte de ter uma mãe amorosa, presente, cuidadora, né? Mãe é uma coisa muito importante, muito boa é, na nossa vida. E não à toa, eu sei que um dos objetos que você selecionou para mostrar para gente, claro, tem a ver com a gente pede momentos especiais, né, ah, sentimentos uhum. fortes. E você traz aqui para gente uma lembrança da sua mãe, né? Sim, é. Na verdade, foi essa aqui, olha. Ela fez um dos que ela fez foi esse aqui. Foi essa, essa Santinha, que é uma. Na verdade, é uma nossa. É uma, eu, não, eu, eu acho que é a Santa Bárbara, mas é uma Santa Bárbara mais estilizada, talvez, porque ela tem duas crianças, e ali a Santa Bárbara é, não carrega duas crianças, né? Mas eu acredito que possa ser. E, e ela fez essa peça para mim 15 dias antes de falecer. Poxa vida. É, ela fez 15 dias antes de falecer, que é tipo uma um relicário, vamos dizer assim, entendeu? Uhum. E aí ela fez, me entregou, ó, e 15 dias depois ela faleceu. Então isso pra mim tem uma simbologia muito grande, né porque isso aqui não é simplesmente só um relicário, isso aqui é um presentão da minha mãe. Entendeu? Claro, claro. O último presente, talvez, né? dela pra você, né? Não, foi o último presente, foi o último presente, porque inclusive foi um presente de Natal, né? Que ela, que ela pegou e falou, filho, eu fiz para você, porque eu sou muito santeiro, eu amo santo, é, uhum. amo. Amo orixá, eu amo santo, eu adoro, adoro, adoro. Falou ah, que é, é santo... Desculpa, vou fala, mas... falar nisso, você falou do orixá, você até mandou uma foto aí para gente do seu orixá, qual é o seu orixá? Não, na verdade não é o meu orixá, na verdade eu sou do Candomblé, né? E, e dentro do candomblé existe um, é uma gama, um panteão de, de, de protetores, de orixás. Né? E Sim. o que fica aqui na minha casa, que é cultuado dentro da minha casa, é a Laje. A Laje é, um, é o orixá da prosperidade. É o orixá que traz a força do trabalho para dentro da sua casa e também protege, né? Então, está é valendo. Então, ele tá valendo. É o orixá, é a santinha, o santos... É a do santinha, Rio. é. O Felipe com um H no fim, é numerologia? É numerologia, é. É numerologia. Você, pode, eu, você se... se liga eu... nessas coisas mesmo, né? De, de sorte, de é. proteção, enfim. É, eu gosto, sabe? Eu não consigo entender que a gente dorme e acorda que nem um animal, sabe? Assim, Tipo, que, eu, que nós somos somente guiados pelo sangue, sabe? Eu, enfim, eu não consigo ter essa... essa essa questão da vida, entendeu? Porque isso, para mim, se fosse, acho que eu nem me gostaria da cama, talvez. É, porque eu acho injusto também, sabe? Eu acho injusto, né? Tipo, é, eu acredito que todos nós vamos, um dia nós vamos acabar e a gente vai viver em outro plano, talvez. É, não, acredito que, que, eu não acredito que tenha reencarnação, eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente vai viver em outro lugar e aí tá tudo certo, entendeu? Porque se Mas tiver reencarnação, o dia que eu partir, chegar, chegar... Meu, cadê minha mãe, cara? Tipo, ah, a sua mãe acabou de descer, fala, porra, que sacanagem, meu. Se é é tiver tá. Será que você vai para o céu ou para o inferno, hein, Felipe? Que... Olha, se Pode... tiver o meio termo, eu preciso. viu? A língua vai para onde? Minha avó que é fazia da língua, que ela falava italiana, ela falava, Ê, lingueta, porque a língua era tão grande que precisava vir um cavalete para segurar. Você sabe que eu acho que se tiver o meio termo, eu fico, sabe? Prefiro Nem vou para o céu, nem vou para o subsolo, eu fico no térreo. Como é que é, Felipe, você lidar com isso, hein? Por ser né, essa pessoa que fala da vida alheia. E cada vez mais, né? a gente vive hoje, eu acho, que um momento em que todo mundo dá opinião, quer se posicionar, é cobrado para se posicionar. Ai, se você, Felipe Campos, não comentar o babado que está rolando. Tem que se posicionar, é contra ou a favor. É, como é que você se sente? Você hoje se sente mais assim... Uh, uh, uh, escorado mesmo das críticas, das reações negativas que podem surgir do seu trabalho e que surgem uh, naturalmente? Eu acredito, mas eu acho que a experiência e a maturidade, eu acho que a gente já deveria nascer uma, com maturidade, eu acho. né? Elas vão dando outros sabores para a vida da gente, a gente vai criando outras narrativas. né? Então, é, hoje, para mim, é, é muito engraçado porque o Felipe que trazia exclusivas, que era o cara que, que, que é, é, é, movimentava toda a imprensa, blá, blá, blá, porque ele falou e a nota dele... Esse cara meio que está ficando para trás, porque é muito engraçado que hoje as pessoas não querem mais tanto é, é, é, ter essa nota exclusiva que o Felipe trouxe sabe mas querem ouvir o que o Felipe tem a dizer sobre isso. Entendeu? Então isso, para mim, eu acho que, óbvio, através de muito trabalho, eu acho que a gente consegue isso, né e, e, e com características fortes. Porque quem não tem personalidade, meu amor, não deve nem sair de casa, me desculpa, né? porque você só, você, você só se apaixona por alguém quando você vê algo de diferente e aquilo te enlaça com a pessoa. E eu acredito que quando isso vem e começa a fazer parte da minha carreira, é justamente por causa disso. Eu acho que as pessoas elas estão muito mais interessadas hoje é, numa personalidade, numa persona mesmo, de, numa, numa história, do que realmente no que ele vai trazer. Será que ele vai trazer exclusiva? Será que ele não vai? Entendeu? Então, não que isso não faça parte do meu trabalho. Faz. Né? mas hoje eu também não corro mais tão loucamente, como a gente já correu muito em redação, você <risos> sabe disso, atrás de furos disso e daquilo, é, é, se não tem um, um propósito, porque hoje eu entendi que fazer o meu trabalho também de uma forma não tanto enfiando o dedo na ferida dos outros e abrindo a raiz, vendo a pessoa estribuxar, e além disso, você passando a navalha, sabe? É, eu acho que não vale a pena, sabe? Você não tá mais, de eu coisa acho. Coisa que você fez, ou falou de alguém, que você viu como a pessoa reagiu mal e você falou, poxa, não precisava. E isso foi te te moldando a, a, a discernir mais o que você, o que vale a pena falar ou não? Não, eu nunca me arrependi de absolutamente nada. Eu acho que foram momentos. Naquela época, se eu fiz isso ou deve ter acontecido também, eu aplaudi, Eu achei o máximo, eu achei bonito entendeu? Sim. Hoje eu não faria mais, sabe? Hoje eu não faria mais, é, eu acho que são momentos que a gente passa, são momentos que a gente vai, é o que eu te falo, é, eu acho que é a maturidade, a maturidade vai te dando outras condições, Elas vão, vai te dando outros conceitos na vida, né? E aí você começa a entender que você pode estar naquele lugar, sim, Sendo engraçado, sendo divertido, não sendo, não sendo tão áspero, mas e é que você pode levar informação de todas as formas que você quer, entendeu? E que você não precisa arrumar encrenca com o seu vizinho, por exemplo, ir lá e cortar a luz dele, sabe? E depois uhum. ficar rindo, ha, ha, ha, ele perdeu o sinal do Wi-Fi, sabe? Não é legal. É. E, e uma questão também que mudou e que deve ter contribuído para essa sua mudança é foram as redes sociais né Felipe porque antes o jornalista precisava descobrir o que estava acontecendo na vida daquela pessoa enfim aquela novidade hoje em dia muitas vezes o próprio artista a celebridade conta nas redes sociais essa novidade que antes era um furo que você tinha que buscar hoje parte da própria pessoa Expor isso ali para todo mundo e, portanto, talvez então a opinião tenha se tornado mais uh, relevante do que a, a exclusividade do, do, do anúncio, do fato, né? É, então, na verdade, quando a, a internet chega, a internet hoje ela chega mais atrás de personas do que de, talvez, de conteúdos sérios, assim, de coisas interessantérrimas, entendeu? É, então, é. Hoje o artista mesmo se pauta, né? o próprio artista. Então, quando ele não quer quando ele quer que alguém saiba de alguma coisa, aí ele escancara, ele mostra, entendeu? E por que, que ele está mostrando? Porque ele quer mostrar. Né? Porque senão ele não mostraria, ele sabe que vai ser notícia no dia seguinte, que isso vai viralizar, que isso vai ser um, um escândalo, seja lá o que for. Então, para ele, isso é interessantíssimo. Porém, está cada vez mais difícil... Você buscar furo exclusiva, porque hoje em dia tá até complicado, tá difícil mesmo. A internet, quando você já vai dar, a internet já deu há dois minutos atrás, entendeu? Complicado, né? E aí vira uma coisa de louco, né? Bom, a tarde é sua quantos anos já? Já indo para oito anos. Uau, oito anos. E aí, você está bem? Você está sossegado aí fazendo isso? Está curtindo? Já está já ali se coçando? Porque, olha, tem uma coisa que eu lembrei do meu baú, que é do nosso baú, que foi... Uh, uh, uh, bom primeiro deixa eu falar dessa recordação do nosso baú que foi a história do da F Magazine o Felipe Campos já teve Nossa. Além, de notícias tal que era o cereja fina muito bacana foi a primeira investida sua né uh, nessa coisa de ser o o, o o proprietário ali do negócio depois veio a F Magazine e eu a Daniel quer que eu acho que não é mais alguém. Eu vou procurar essa foto e vou postar aqui. Adriana Zelinski. Isso, isso mesmo. Nós três e o Felipe fizemos a capa da revista Eve Magazine. Na época, que época foi aquilo? Você lembra? 2000 e 2010. Ah, maravilha! Isso aí, eu tava no Fala Brasil. Não, eu tava já no Record Notícias enfim tava na é, e é muito engraçado porque eu queria mulheres é, interessantes ali na capa né é, eu queria uma modelo bonita escolhi a Daniela eu queria mais uma mulher forte né que eu acho, eu sempre achei você uma mulher muito forte na comunicação e acho uma burrice eu acho uma coisa horrorosa essas emissoras hoje não escancararem as portas mas eu acho que tem, deve ter um projeto muito legal trancafiado para você em algum lugar, que uma hora isso des desabrocha, porque eu acho que é um desperdício não tê-la no vídeo e não tê-la em algum jornal, alguma coisa do gênero. É. É... Então, hoje... eu, queria uma, eu queria uma mulher forte e eu queria também uma mulher com meia-idade, mais linda, sabe? Que no caso foi a Zelinsky na época... Que hoje, ao é auge dos seus quase 70 anos, ela está lindíssima também Sim. e continua modelando, sabe? Então, isso é uma coisa que você fala: Meu, como pode isso, sabe? Sim. E quando eu promovi a revista, isso, isso é meu, isso é uma inquietude minha, tá? É, eu sempre. Tudo, tudo teve muito sucesso. A revista teve muito sucesso, o Cereja Fina teve muito sucesso. Mas tudo no seu tempo, sabe? A revista acabou porque acabou a revista, né? E quando ficou, quando começou a ficar capenga a história, eu falei: Poxa, tá na hora de parar, não vou mais insistir, né? Meu marido costuma dizer que fala que eu tenho uma cabeça empreendedora absurda e que eu penso como executivo de banco, sabe? Que acabou, acabou e vamos virar a página, sabe? Mas. Eu acho que tem que ser assim, entendeu? Eu sou aquariano, eu não sofro, entendeu? Assim, no, com muitas coisas, entendeu? Eu vivo aquele é. momento, aquela intensidade, eu vivo tudo aquilo que precisa viver, mas virou, virou, cara, acabou, aquilo lá foi é, é lindo. A revista, eu cheguei a vender 15 mil em banca, foi maravilhoso, sabe? O site é. ganhou prêmio, o Cereja Fina foi incrível. Mas foi uma coisa que durou, e foi a época deles e tá tudo certo, entendeu? E assim como foi uma época sua icônica, né? Eu não sei quais as lembranças que você tem dessa época, de você, como dublador, do qual é a música. Foi, foi aí que você apareceu para o Brasil inteiro, né, Felipe? Mas foi. Lado, com, aquela, com aquele rosto Sim. e tal. É. Mas, é. É... Foram muitos anos, né? Foram muitos anos ali. Foram seis anos né? de convivência diária com o Silvio ali, foi uma oportunidade incrível que eu tive na minha vida, porque ali eu pude estudar, né, Lu? Ali eu já tinha feito teatro, tinha acabado o curso de teatro, fazia um pouco tempo, e eu queria muito fazer jornalismo. Mas talvez se eu não tivesse entrado no SBT naquela época, que me pagava muitíssimo bem para eu fazer aqui, para eu super, fazer... Né? É foi? nossa, foi esse tempo que televisão pagava muito bem, né? E aí, é, é, você, eu percebi que ali foi o meu início de tudo. E eu tenho muito respeito por tudo aquilo, porque tudo aquilo me deu dignidade, sabe? Me deu a dignidade que eu precisava para estudar, me deu a dignidade para minha família, né? Eu pude dar uma vida melhor para minha mãe e para o meu irmão a partir dali também. Então tudo isso para mim tem uma, uma, uma, uma, uma questão muito, muito saborosa, sabe? Eu sou muito... É, é, é, sempre, é o que eu te falei, né? Deus colocou uma cruz vermelha nas minhas costas, sabe? Porque ele não me deixou nunca é, é, passar por nenhum perrengue, absolutamente nada. É, e foi uma história linda na minha vida que eu construí com muita, muita alegria, mas muita Sim. alegria te permitiu conhecer um monte de gente, abrir várias portas. Aliás, isso tem a ver com um outro objeto que você guardou aí para mostrar para a gente, que você tirou do seu baú, na verdade, para mostrar para a gente, de um ex-colega de SBT. né? De um ex-colega de SBT. Como é que foi essa história aí do Raul Gil? Ai, Olha, você sabe que foi essa história, é, é incrível, porque eu acho que, quando você participa daquele quadro, Pra quem você tira o chapéu no Raul Gil, eu acho que é porque você já chegou na Academia Brasileira de Letras. Chegou. É, você chegou! Porque eu acho que é o quadro que, que mais tem identidade, assim, porque as pessoas reconhecem, porque as pessoas sabem quem é. E aquilo lá, quando eles me convidaram para eu tirar o chapéu, né? Que foi nesse dia que eu fui tirar o chapéu, no programa do Raul Gil, ó. Que bacana. Que é lindo, não né? sei se dá para ver aqui, olha. É, que... Obrigado, equipe do Raul Gil, enfim. O programa... é, você percebe é, do programa, né? É, o programa Raul Gil. Aí eu não consegui ler o que está escrito embaixo. Agradece, o programa Raul Gil tira o chapéu para você. Ah, que legal. É, e aí, olha só, que incrível. Eles me deram, eles dão de presente, né, quando a pessoa vai. E foi uma história que me fez muitíssimo bem também, sabe? Porque, é, é, a, além de nós ficarmos é, sete minutos na frente do Luciano Huck que foi incrível, uau. Que eles, reprisaram, eles reprisaram o meu chapéu já três vezes. Ainda Mas no existe. dia... existe o chapéu, não, né? Ainda existe. Existe, olha, uau! É. Eles eles reprisaram três vezes o chapéu e eles é, e no dia que foi para o ar nós ficamos sete minutos na frente da Rede Globo de televisão então tudo isso para mim tudo isso para mim Lu é, em, em primeiro lugar que isso não me deslumbra sabe porque eu sou a favor do dia 30, sabe eu sou a favor do boleto do pagamento do que me dá o direito de ir e vir entendeu isso, para mim, eu acho que é muito mais gratificante do que simplesmente ficar dando close em programa de televisão, né? Porque ah. programa de televisão eu já faço um de segunda a sexta, né? Então, tipo, tem que ter uma finalidade para eu estar lá. E quando eles me convidaram, que na verdade foi um convite do, vindo do próprio Raulzinho, que é o diretor do programa, nossa, eu fiquei tão emocionado que eu chorei com eu falei, nossa, eu passei Eu entrei na academia Eu entrei no ITA, meu eu passei Na Academia Brasileira de Letras Porque eu acho que é um dos quadros tão tradicionais Da televisão, né E por ter essa, essa assinatura Também do Gil, eu acho que simboliza Muita coisa, entendeu E pra mim foi muito legal ter passado por esse momento Tá aí um cara bacana Pro fundo do baú, né, depois eu vou te pedir Esse contato aí, que tá aí um cara bacana Não, Mas claro. gente... Ações do Raul Gil, que maravilha, né? Que coisa ele legal. E ele toparia lindamente. Ah, eu vou adorar, vamos atrás disso, vamos atrás disso. Bom, e você tem anseios uh, na TV? Você tem algum projeto? Você tem ideia de algum programa? Alguma coisa que você ainda queira fazer e que não, não, não foi feito? Você sabe, ô, ô Lu, é, eu acho que projetos, eu acho que a gente tem, sim, mas eu acho que a televisão está ficando muito obsoleta. Sabe? Eu acho que a televisão daqui uns três anos ela vai ficar tão obsoleta quanto o rádio ficou na década de 50 com a chegada da televisão. E, e talvez a televisão, para mim, ela esteja perdendo um pouco desse glamour, sabe? Um pouco dessa desse sonho né da, da, da história de realmente você ter alguma coisa, porque a gente sabe que hoje... Os executivos de televisão, eles entenderam que você pode fazer muito mais gastando muito menos, né? e às vezes não gastando nada, né? que é o caso do programa do Pedro Bial, vamos combinar que é mais ou menos esse próprio estilo que nós estamos fazendo aqui. Né? Ele, não, ele não gasta nada, a única coisa que ele gasta é com uma equipe, uma equipe de produção, mas não tem mais aquela estrutura de estúdio, daquilo tudo. 20, e 30 que... pessoas trabalhando na redação né, de um programa matinal ou, ou vespertino né, na tarde, 20, 30 produtores, repórteres, cinegrafista, motorista, maquiador, tudo, né? Tudo, né? Uma pena. E, né? que os, marinhos, e os marinhos entenderam que era mais negócio, tanto que o programa dele não volta mais para o estúdio e vai ficar naquele formato. Então, assim, é, é, eu acho que às vezes a gente pira um pouco, mas depois a gente põe o pé no chão. Com comunicação eu vou trabalhar sempre, sabe? Mas, assim, programa de televisão... Puta, olha, só se aparecer algo... Porque, olha, primeiro lugar, se for para eu sair da onde eu estou, né? Estou, graças a Deus, não posso reclamar do meu salário. É, com, já consolidado no horário, né? com todas essas é, histórias, tendo participaçãozinha de merchan, que a gente gosta, enfim. É, se eu sair da onde eu estou para ir fazer a mesma coisa, eu não quero. Uhum. Eu fico onde eu estou. É. Se eu mudar ou se eu sair de algum lugar, tem que ser para mudar na minha, a minha vida na totalidade. Assim, não é mudar um pouquinho só, entendeu? Ah, não, vamos só mudar um pouquinho. Não, tem que mudar tudo, sabe? Inclusive financeiro, eu digo. Sabe, tem que... Aí tem que vir muito dinheiro, tipo o cabeça branca da lancha, sabe? Aquela história toda. É, é, é... Aí eu acho que sim, aí é navegar por esse caminho, sabe? Porque se Sim. for para eu sair da onde eu estou só para, de repente, fazer a mesma coisa na Globo, para quê? Uhum. É, da mesma forma aqui, da mesma forma aqui, é isso, já fiz muita coisa bacana, né? Então, tô muito bem, hoje a gente tem essa, esse canal, literalmente, que é o YouTube, né? E todas as redes sociais, para se manifestar, para exercer essa, essa profissão que a gente aprendeu aí há anos, na TV, no rádio, nas revistas, nos jornais, enfim. É, temos esse espaço, né? A gente não depende mais de uma emissora ou de uma empresa para poder exercer esse nosso uh, uh, ofício, esse nosso dom, muitas vezes, né? Então, para sair desse conforto, realmente tem que ser uma coisa é, muito, muito bacana e muito convidativa. Mas agora, para a gente fechar, vamos voltar ao coração, a gente abriu falando de uma coisa uh, tão especial para você, de uma pessoa né, especialíssima para você, a sua mãe, como isso mexeu com a sua vida, e depois dessa perda triste, desse buraco, veio uma pessoa para preencher a sua vida de novo para trazer alegria na sua vida de novo para ser seu companheiro nessa nessa trajetória né que você teve ali a, a intenção e, e, e a realmente a vontade de fazer um casamento mesmo de oficializar essa união sua com o seu marido né que é o último objeto aí que a gente tem para mostrar antes do objeto dos membros, que eu vou lembrar que quem é membro do canal tem acesso exclusivo e primeiro, primeiro, porque depois vai ser liberado, mas lá na frente agora, primeiro é para os membros do canal, o quarto objeto dos nossos entrevistados. Então, o Felipe guardou, aliás, ele guardou dois, eu já vou dar um spoiler, né? Para ser esse quarto objeto. Então, torne-se membro do canal, tá? Aqui embaixo, seja membro, você super contribui com a gente, vira nosso parceiro, um cafezinho por mês, você já ajuda a gente. Olha que coisa fácil. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor inscreva-se e já deixa o seu like aí para gente. Não vai esquecer. Fala, Felipe. Mostra então pra para a gente. Olha, a então que... eu acho que na verdade essa árvore que eu uso de porta retrato, na verdade, que sou eu e o meu marido, meu companheiro de vida de alma, que é o Cláudio, mais conhecido como Zé, todo mundo <risos> conhece ele como Zé e é um cara que chegou na minha vida é, é, de uma forma arrebatadora assim para mudar absolutamente tudo sabe e é muito louco porque quando você entra na sua casa depois de um dia muito maluco assim sem querer romantizar sabe é, eu não sou eu sou aquariano já como eu já te disse assim romantismo zero é, é, a gente é muito prático, sabe? É uma coisa que às vezes machuca as pessoas. Mas eu nunca faço por mal, não é por mal, né? Mas é por... Bom, você tem uma outra amiga também chamada Silvia Popovic, que também é aquariana, e você sabe exatamente também como ela é. é, é ele chega na minha vida e, e ele muda tudo, assim, sabe? Ele... Ele é, um, ele é 13 anos mais novo do que eu, mas é um cara de uma cabeça absurda, de um de um aconchego, de não interessa se estão me atacando pedras, se estão me adulando, não interessa, ele me acolhe. Ele me acolhe, seja de qual forma for, mesmo se eu estiver errado, ele me acolhe. Sabe? Esse porta-retrato fica onde? Ficar fica numa... numa numa mesinha que senta eu e ele é, na, na, na, numa, tem uma poltrona e tem uma mesinha. Ele fica em frente, nós dois, assim. Pra gente nunca perder de vista. Né? A gente sempre Gostou. vê os dois ali. Que é. Bacana. E, você... e, é, e é, sem dúvida alguma, é o grande amor da minha vida. Que bom, né? Que alegria, né? Encontrar essa pessoa, né? Ai, nem me fala, Lu, é tão gostoso, sabe? Principalmente quando todo mundo fala, sabe por quê? Lu, eu acho que todo mundo pensa assim na vida. É, você ter um grande amor, você escrever um livro e plantar uma árvore, né? para você ser feliz, né? Ter um é, filho. Mas... Ter um Hã? filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Não é o grande amor, é ter um filho. Não, mas o grande amor é para mim, porque eu não posso ter um filho ainda, meu amor. Meu útero, meu útero é infantil, querida. Eu não consigo. <risos> É. Sua a lista, lista. é a sua lista personalizada É, é. a minha é. lista uhum. É ter um grande amor, plantar uma árvore E, e, e, e, e, e, e escrever um livro Olha, é, eu acho que até para você ter um amor na vida Você tem que ter competência uhum. né? Até é. para você ter alguém na vida Você precisa ter competência Porque senão você não consegue, entendeu? Então é, é muita. É, muita é, é, é difícil para um caralho, cara. Se você falar assim, tipo, ah, é, é mas é isso, é uma relação, entendeu? Você precisa viver. Você, eu não gosto de viver sozinho, eu odeio viver sozinho. Eu não consigo, eu falo muito, eu quero ter ideias, eu quero dividir as ideias. Eu, quero, eu não consigo, então eu tenho que ter sempre alguém do meu lado para falar, não quer que eu tenha ele do meu lado para eu ficar falando minhas pernas. Um é, eu tenho um ouvinte, né? não é o marido. né? E aí, é, não é isso, sabe? É, é, é, mas eu, isso me traz uma tranquilidade também, sabe? Porque todos nós temos, e eu adoro viver grandes amores, grandes paixões e e sexo nem tanto, nunca fui tão sexual, sabia? Eu sempre achei, às vezes, sexo uma, dá uma preguiça, às vezes, aquela coisa de tirar toda a roupa, aquilo lá já vai me deixando, tipo, ai meu Deus, aquilo, o sabe? Amor, é, amor, sua amor, dor, amor. e tira. E aí, ai, você vai já vai pensando. Não, ai, olha, já foi essa fase também, sabe? Eu tô na fase de outras histórias, mas também não quero ficar explicando pra ninguém quem foi El Elton John, na Unicamp, Uhum. <risos> Ai, que maravilha, Felipe. Vocês estão juntos desde? Desde 2015. Ah, que gostoso. Que bacana. É... E o casamento foi quando? O casamento foi em 2018. Porque esse é meu segundo casamento, né? O primeiro eu casei, enfim, não deu muito um certo. Não deu nada certo, enfim, mas tudo certo. E... e... E aí eu casei com o Cláudio em 2018. Casei oficialmente, casei no papel mesmo, registro, certidão de casamento, enfim, esse foi a nossa, o nosso acordo. E eu casei com ele nessa... Mas que nós estamos juntos mesmo, morando juntos, desde 2015. Desde quando eu saí da Fazenda. Eu saí da Fazenda em 2014, conheci o Cláudio em 2015. Uau, uau. A Fazenda mudou sua vida, Felipe, ou não? Eu acho que mudou, sim. o Trem Fantasma mudou a minha vida. É, eu acho que é, é, eu fui muito consciente, eu recebi o convite para ir para a fazenda no dia do enterro da minha mãe. Puxa! Eu, a, a, minha mãe estava, a minha mãe estava descendo a sepultura, me ligou a Denise, produtora da Record, eu atendi o telefone, ela falou, Felipe, a Denise, produtora da Fazenda, eu quero saber se você tem interesse em ir para o reality. Eu falei, Denise, eu estou sepultando a minha mãe, eu não posso falar agora. Ela falou, ok, eu te ligo amanhã. Ela nem, nem falou meus sentimentos, nada. Televisão, né, meu amigo? Oh, Temos tem que fechar esse elenco aí. É, olha que coisa, né? Ah. E no dia 20 ela me ligou. Felipe, a Denise te liguei ontem, você estava sepultando a tamanho, mãe, tudo bem? Eu falei, o que eu vou fazer? Você entra na loucura, né? Não, tá tudo bem, claro, está maravilhoso. E eu quero saber se você quer. Naquela hora veio uma coisa assim, quero. Até porque eu tinha feliz da minha mãe. né? E na minha cabeça eu falei, ah, eu vou para lá, né? vou me divertir um pouco, é, me distrair. Já perdi aqui, né? Vou perder o quê de ir para lá, né? É. E posso te falar? Foi incrível, incrível. Mesmo eu tendo saído cancelado na época, sabe? Foi incrível, foi incrível. Porque ela me abriu portas, mas foi muito engraçado que mesmo eu saindo cancelado da Fazenda, é, do elenco todo que eu participei, eu fiquei mais um ano contratado na Record. Só você? É, uma fran... eu desci para ir fazer o domingo show, na época com o Geraldo Luiz, quando eu cheguei, uma franja estava no estúdio falando: Olha, eu quero ficar, a gente quer ficar com você, a gente vai te encaixar em outros programas de televisão, enfim, a gente gostaria muito que você aceitasse. Eu não tinha nada em vista, ao contrário, estava cancelado, né? Vou falar o quê? Claro que eu quero, sabe? E foi isso que aconteceu. Que bacana, que coisa, né? E você ainda curte assistir A Fazenda e tal? Ou. ou... Você acha que não é eu tenho eu tenho que assistir né só que hoje eu assisto com, com um olhar de, de comentarista né que eu vou ter que comentar no dia seguinte o, o, o a fazenda o Big Brother enfim é, eu, eu assisto lógico é, mas eu gostei muito da minha participação também eu achei muito interessante assim eu gostei demais ah, que bom, querido. Eu ótimo. briguei com todo mundo. Eu só não briguei com o caseiro nem com os bichos. Com o resto eu briguei com todo mundo. <risos> Ai, que ótimo! Que o massa. pessoal deve lembrar bem aí dessas histórias com certeza. Felipe, adorei conhecer mais do seu baú. Lembro mais uma vez o pessoal. Eu também membro do canal, tem o quarto objeto do Felipe Campos, a gente para aqui a gravação e recomeça só para mostrar o quarto objeto para quem é membro uh, do canal. Então, torne-se membro, inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu comentário, o que você gostaria de ver aqui no fundo do baú, o que, que você achou desse papo com o Felipe Campos, a gente vai ficar muito feliz em saber. Felipe, um grande beijo, muitíssimo obrigada. Amo beijo. você. Tchau, gente, até. Ha ha ha ha ha